A atual situação do menino Islam Hachev está, no mínimo, estranha, meio mal contada. Porque o grande objetivo do cara era virar o lutador número um, peso por peso. Objetivo esse traçado pelo mentor, Abdumanap Nurmagomedov. Vocês sabem que o próprio Habib, quando chegou a esse feito, se aposentou. Acontece que a vitória apertada sobre o menor Alexander Volkanovski não foi suficiente para convencer os jornalistas que formulam o ranking. Isso, obviamente, deixou o russo irado, insatisfeito. Ele até desabafou durante uma entrevista coletiva no Daguestão, sugerindo xenofobia, abre aspas. Sobre os rankings, nunca esperei justiça e ainda não espero, porque vimos os exemplos dos nossos outros lutadores, como o Magomed Ankalaev e o Piotr Jan. O principal é que eu voei 13 mil quilômetros e venci o campeão deles. Aí começou um movimento de autoafirmação, no mínimo curioso, porque quem tá certo da vitória não precisa ficar reforçando isso, convencendo o público. É uma lição que aprendemos no seriado Game of Thrones. Se você precisa ficar gritando, eu sou o rei, me respeitem, você não é rei e nem respeitado Ainda mais quando não havia qualquer tipo de treta entre os participantes Mahashev e Volkanovski sempre se trataram com todo respeito Não é por exemplo como Habib vs McGregor Ou Patrice Pitbull vs Michael Chandler Que o desgosto pelo rival não morre ali dentro do cage Aí depois os caras ainda ficaram esfregando o resultado na cara do coleguinha Pra quem não viu, o Slam tweetou uma foto do australiano sendo golpeado por sua mão esquerda Com a seguinte legenda, abre aspas E eles chamavam ele de melhor striker do mundo Tipo, olha a credencial que o cara tinha e mesmo assim eu tirei onda, levei a melhor em pé O problema é que essa narrativa simplesmente não é verdade De fato não foi um passeio Mas se houve um vencedor na trocação, esse vencedor foi claramente Volcanoves O australiano conectou 70 golpes a mais aplicou o knockdown no último assalto e a gente viu tudo isso. Não adianta reescrever a história agora, acabou de terminar o evento. O principal, me parece, é que o slam não engoliu tão bem a própria performance nem o fato de não ter virado o número 1 um peso por peso. O que isso significa para um competidor visceral, que para chegar onde chegou... Necessariamente tem que ser obsessivo e compulsivo por sua arte. Significa que não houve um desfecho. Volkanovski é um caso em aberto, ou como os jovens costumam dizer hoje, alugou uma cobertura na cabeça do russo. Eu já disse aqui no canal: se juntar a insatisfação do que venceu, a vontade do que perdeu de ter a segunda chance com bons números de pay-per-view, vocês terão a revanche imediata. Até porque o tempo tá passando e nada de anunciar em Charles do Bronx versus beneil Dariushi. Luta que, na teoria, definiria o desafiante número 1, um, pra ter uma sequência. Muito pelo contrário. Há três dias, Dariush disse ao site MMA Junkie que a luta pode simplesmente não rolar, porque o Charles foi postergando e ele meio que perdeu o interesse. Mas, tentando pensar com a cabeça do Islam, o que, que vocês acham que ele prefere? provar ao mundo que é o lutador número um peso por peso e que é superior ao australiano, ou encontrar o Charles de novo ou até o Darius. Pega o exemplo do próprio Volkanovski, que topou passar a Max Holloway a limpo três vezes até que todas as vozes dissonantes se calassem. Eu sei que tem aquela linha de raciocínio, pô Renato, olha o perrengue que o cara passou, ele não é bobo, vai querer uma rodada mais fácil. Porque no final das contas, entre ser campeão em meio a dúvidas e não ser acho que a maioria das pessoas optaria pela primeira opção. Eu só acho que esse é um pensamento mais nosso, pedestre, e não de um atleta do mais alto rendimento como o Mahashev. Pelo sim, pelo não, uma declaração do slam ontem para o site do UFC na Rússia me deixou com duas pulgas dentro da orelha, abre aspas. Minha mãe não assiste às minhas lutas. Ela não gosta de ver pessoas batendo nas outras. Quando virei campeão, muitas pessoas foram me recepcionar, mas ela disse você já é campeão, pare com isso. O Habib ouviu a mãe dele, você não vai ouvir a sua? Eu disse que o Habib defendeu o cinturão dele, e eu preciso fazer o mesmo. Bom, que papo é esse? Agora, ele tecnicamente já defendeu o cinturão. O que isso significa? Ele tá pensando em parar a exemplo do melhor amigo? Sei lá, tá muito estranha essa história, tá tudo em aberto, não dá pra descartar nada. Nem que a próxima luta do slam vai ser o Volkanovski pra afastar qualquer tipo de dúvida e desconforto. Aliás, essa é a minha aposta. E nem que o cara cansou da rotina de mais de 30 anos, toda a pressão, a cobrança... Os haters, né, ele sempre foi muito festejado, dominante, e agora tá do outro lado da espada, todo mundo criticando, dizendo que o outro cara foi melhor, né? Tem gente que não lida bem com isso. E há precedentes para essa situação também. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessas últimas declarações para lá de estranhas do Islam Mahashev? Qual é a sua leitura? Ele vai na direção do Volkanovski, vai tentar evitar o Volkanovski ou nem vai lutar mais? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, deixa aquele like para ajudar... O sexto round é sempre muito importante. Não percam a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre dois jovens brasileiros, Jailton Malhadinho e Johnny Walker, que já receberam os adversários da próxima rodada. E o UFC foi muito camarada. Os dois podem ficar muito perto do cinturão, com casamentos apropriados que combinam com eles. Vocês clicam no, no vídeo aqui do lado e conferem. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tem vídeo no sexto round todo dia, terça, quarta de carnaval, todo dia. Tchau, tchau.